Olha a Irelia no top. Ah, eu mato ela também. Mano, tem um Xinzao da Nikka na minha partida, velho. Que porra é essa? Meu amigo Carlos, que combo foi esse de Rui Você viu? Foi engraçado esse flash aqui. Ah, gostou, né? Eu que flash tá. que ele errou mas o W foi bom. É, foi um show de horrores aqui, hein, mano. Todo mundo errando tudo, foi muito bonito. Eu só queria chegar perto. Eu achava que eu morria pro caçadinho, eu solo ele forte, viu, mano. Você você me ajuda a da Dana, no Mumu? É só impedir, tentar impedir ele de entrar, tá ligado? Não tá bom. Ô, oh, caçadinho, tá de boa Vai nisso a aqui, a vai a nisso a aqui, a a é. aqui logo, c***. É Tem Acabou, acabou, acabou, só sai, só sai não, Mano, foi o show, foi o duelo mais feio do mundo, véi Que eu presenciei agora, você não tá ligado, foi muito feio, véi Nossa, tem dragão